Vamos então falar sobre a verdade e a mentira no espaço público e, e quisemos escolher dois autores de gerações muito distintas, de formações muito distintas, porque achamos que pode Desta diferença nascer aqui um diálogo interessante. Uh, começo por apresentar o José Gil, que é filósofo, ensaísta, professor, e que começou por, uh, por estudar matemática, mas depois enverdou pela filosofia. Há uns anos o, a revista novela Observateur considerou-o um dos 25 grandes pensadores da atualidade. Começou a publicar uh, em 1981 e a Precisamente 15 anos, lançou um livro que foi uma surpresa, que é Portugal Hoje, O Medo de Existir. A Joana Bertolo, ela estudou Design de Comunicação, andou um pouco pelo mundo, na Alemanha, na América do Sul, viajou muito, acumulou muitas experiências e em 2009 publicou um primeiro romance, Diálogos para o Fim do Mundo, que foi premiado e que foi o início do trajeto literário da Joana.